E aí pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês aqui mais uma aula sobre potenciação, tá? Eu achei muito importante criar uma playlist só de potenciação e radiciação tentando trazer aqui muitos detalhes sobre esses assuntos. Por que isso? porque é um assunto que é pré-requisito de vários outros que você vai ver é, nos seus estudos aí, tanto para é, se você está se preparando para concursos públicos, como também, pessoal, para ENEM vestibulares, tá ok? Então, é um assunto que traz muitos detalhes, muita gente tem dúvida, então eu achei super válido trazer eu estou montando ainda é uma lista de exercícios e é uma parte teórica desse assunto para disponibilizar para vocês lá no canal é, do Telegram que eu criei para disponibilizar gratuitamente tudo que eu estou postando aqui tá então os nossos cursos os cursos que eu tô pensando em criar aqui no canal serão totalmente gratuitos pessoal beleza então se você ainda não conhece o canal lá do Telegram tem aí na descrição do vídeo basta acessar tá é, e entrar, é gratuito o acesso. Eu nem sei qual é o limite de pessoas que pode ter no, no, no Telegram, porém acredito que aí dê para todo mundo, tá? Qualquer coisa eu crio um outro grupo, um outro canal, não vai ter problema para você que quer receber o nosso material, tudo bem? Então vamos aqui dar continuidade na aula de hoje. Eu vou trazer para vocês o, é, os detalhes é, sobre os expoentes negativo e nulo, pessoal. Quando é que o qual o significado né, quando o expoente é zero ou quando o expoente é um número negativo? É, outro detalhe, quando a base é decimal, o que que... O que é essa informação? Como é que a gente pode resolver de maneira rápida quando a base é decimal? Né? E ainda vou falar com vocês sobre o cubo e o quadrado perfeitos. Olha só que interessante, né? São assuntos que estão presentes no nosso dia a dia. A gente sempre fala ou, ouve falar sobre o quadrado perfeito, o cubo perfeito. Então, eu vou trazer para vocês a ideia é, desses dois assuntos, tá bom? Então, espero que vocês gostem. Se inscreva no canal e curta o vídeo para ajudar aí o nosso projeto. Tudo bem? Vem aqui comigo. Logo depois da vinheta aí eu inicio mais uma aula sobre potenciação. Vamos lá, pessoal. Bom pessoal, olha só que interessante. Já comecei aqui com vocês tratando, trabalhando com os expoentes negativo e nulo. Então, olha só, para isso, antes de, de, de começarmos aqui esses detalhes, eu gostaria de relembrar, tá? Para aquele que ainda não viu a nossa aula anterior. É dessa propriedade aqui. Ó. Toda vez que eu tenho uma divisão de potências com a mesma base, observe que eu estou trabalhando com a mesma letra x e x, né? e na álgebra, quando a gente quer expressar, quer que o leitor entenda que eu estou trabalhando com o mesmo número, eu utilizo a mesma letra. Então, x e x, eu estou dizendo que eu tenho um número... E aqui eu tenho o mesmo número, tá ok? Então, eu tenho potências de mesma base. E a gente sabe que na divisão de potências de mesma base, eu, o resultado disso pode ser expresso como? Eu vou repetir essa base, que é x, e subtrai os expoentes. Né? Por exemplo, se eu tivesse aqui 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 3. Perceba que as bases são iguais, 2 e 2. Então, o resultado disso aqui eu posso expressar da seguinte maneira. É a base, a mesma base, é, e subtrai os expoentes, 4 menos 3. Isso aqui nada mais é que 2 elevado a 1, que é igual a 2. Tá, pessoal? Então, é, observe que eu tenho aqui ó, 16 dividido por 8, que é igual a 2. Mas, para a gente não ficar perdendo tempo, porque dependendo da potência aqui, é, a gente pode ter um pouco de trabalho para encontrar o resultado. Então, a gente pode aplicar a propriedade e encontrar esse resultado rapidamente, né? Então, é porque eu trouxe essa propriedade para explicar para vocês essas duas situações? Porque, pessoal, olha só, quando é, a gente está muito acostumado a olhar nesse sentido aqui, mas eu sempre falo com meus alunos que é muito importante a gente enxergar também esse sentido aqui, tá? Então, quando você tem, olha só, quando é que isso aqui vai ser igual a zero e quando é que isso aqui vai nos dar um número negativo? Pessoal, essa diferença aqui vai nos dar um número é, nulo, ou seja, zero, quando é, os expoentes são iguais. Quando eu subtraio um número por ele mesmo, esse resultado aqui é zero. Concorda comigo? Então, olha só que interessante. Se eu tivesse aqui 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 4, isso aqui nada mais é que 2 elevado a 4 menos 4. Concorda comigo? Isso aqui, então, vai dar 2 elevado a zero. Eu queria mostrar o significado desse expoente nulo para vocês. E, pessoal, toda vez que eu divido o número por ele mesmo, isso aqui a gente sabe que é igual a 1. Tá? E é esse o significado do expoente ser nulo. Então, quando você, a partir do momento que você vê um expoente nulo, é, lembre do seguinte, que esse expoente tá? ele veio da divisão, entre números iguais. Então, se eu tenho aqui 2 elevado a 0, pessoal, isso aqui nada mais é que 2 elevado à diferença dos expoentes é, de duas potências de mesma base, tá? que são, ou seja, que possuem expoentes iguais também. Então, eu tenho aqui ó, que 2 elevado a 0 é igual a 1. Tá? E a gente sabe que o número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, aqui estaria o significado das, do expoente ser zero. Tá? Então, se eu pegasse aqui, por exemplo, ó, 10 ou 100, Dividido por 100, a gente sabe que isso aqui é 1, porque o um número dividido por ele mesmo é 1. E a gente sabe também que, através dessa propriedade, 100 dividido por 100, nada mais é que 100, é, 100 elevado a 1 menos 1, que é igual a zero. Está vendo? Então, é esse significado que expoente nulo tem. Então, qualquer número... Diferente de zero, porque zero elevado a zero, pessoal, na matemática, a gente chama de indeterminação. É a mesma coisa que zero dividido por zero, né? Ou zero por zero, que é a mesma coisa que a divisão, tá? Tudo isso aqui é uma indeterminação, tá ok? Então, o que, é que, o que, é que isso aqui significa para a gente? Qualquer número que não seja zero elevado a zero, isso aqui é igual a 1, independente do número que esteja aqui, tá bom? coloque isso na cabeça. Beleza, pessoal? Então, olha só, agora vamos para o significado do expoente ser negativo. E aí, o que, que você é, consegue enxergar com essa propriedade? Pessoal, para o expoente ser negativo, o m, o valor que está aqui no numerador, o expoente da potência que está no numerador, precisa ser menor que o expoente da potência que está no denominador. Concorda comigo? Ou seja, m tem que ser menor que n. É isso que a gente aprende com os números naturais, ou melhor, com os números inteiros. Olha só, se eu tenho aqui, por exemplo, 1 menos 3. Bom, com os números naturais eu não consigo fazer isso, mas com os inteiros sim, porque 1 menos 3 a gente sabe que é igual a menos 2. Né? Então, a gente consegue enxergar que para é, esse expoente ser negativo, m tem que ser menor que n. E isso é interessante, por quê? Toda vez, vamos imaginar aqui, pegar um exemplo para ficar mais fácil. Se eu tivesse aqui, por exemplo, 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 4. Você deve concordar comigo que, aplicando essa propriedade, a gente tem aqui, pessoal, 2 elevado a 3 menos 4. Concorda comigo? Isso aqui nada mais é que 2 elevado a menos 1. Olha só que interessante. Pessoal, isso aqui agora começa a fazer sentido quando... Ou se você aplicar o seguinte, vamos é simplificar essa expressão sem utilizar essa propriedade. Olha só, eu tenho aqui ó, 2 vezes 2 vezes 2. 12 elevado a 3 é 2 vezes 2, 3 vezes, né? E 2 elevado a 4 é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Simplificando isso aqui, ó, 2 dividido por 2 é 1, 2 dividido por 2 é 1 e 2 dividido por 2 é 1. Pessoal, aqui sobrou quem? Sobrou apenas 1, certo? Então, eu tenho aqui ó, 1, tá? porque aqui eu tenho 1 vezes 1, vezes 1 que é 1. E aqui eu tenho 1 vezes 1 vezes 1 vezes 2, que é igual a 2. Então, aqui eu tenho 1 meio. E aí, faz algum sentido isso aqui para você? Bom, olha só, se você e uma propriedade que a gente aprende tá, na potenciação, toda vez que o expoente é negativo, pessoal, olha só que interessante, quando o expoente é negativo, eu posso transformar esse número aqui como é, invertendo a base... Invertendo, tá? isso aqui nada mais é que o inverso desse número aqui com expoente positivo, ou seja, é 2 elevado a 1. Quem é o inverso de 2? Ou melhor, que é o inverso da base? O inverso da base é 1 sobre 2, porque a base é 2 e o expoente aqui ficaria positivo. Claro que como aqui eu tenho o expoente, como, melhor, o numerador sendo igual a 1, isso aqui, pessoal, eu posso escrever o seguinte: ó, é da, da seguinte forma: um meio elevado a um que é igual a um meio. Posso escrever assim tranquilamente, tá? Vocês vão ver que nem sempre a gente pode escrever um expoente negativo dessa forma, apenas deixando o seu, é, o seu, o nosso expoente aqui positivo e acabou. Eu vou trazer isso aqui já no próximo tópico, onde a gente vai resolver alguns exercícios, tá? Ok, então é interessante a gente enxergar o seguinte: que. Quando o expoente é negativo, significa que é esse resultado aqui veio de uma divisão tá? de é, potências, onde o expoente do numerador era menor que o expoente do denominador. É esse o significado de um expoente ser negativo. Tá? coloque -se isso na cabeça e a propriedade diz o seguinte, para eu deixar essa potência aqui, ou melhor, esse expoente positivo, eu vou inverter a minha base, ou melhor, eu vou é, pegar o inverso de toda essa expressão aqui com a, o meu expoente positivo. Então, eu ficaria com x elevado a 1. Simples assim, pessoal. Tá? Então, se eu quero deixar o nosso expoente aqui positivo, o que é que eu faço? Eu vou inverter toda essa expressão aqui, foi o que eu fiz. Aí sim, o nosso expoente ficaria Positivo, eu vou fazer alguns exercícios aqui com vocês. Tá, e eu poderia até antes dos exercícios trazer um outro exemplo aqui. Ó. vamos imaginar a seguinte situação: vamos imaginar que eu tivesse aqui 2 elevado a menos 3. Ó, ficaria interessante de enxergar: 2 elevado a menos 3. Pessoal, eu falei para vocês que a gente, para a gente deixar esse expoente positivo, que é que eu faço? Eu vou inverter todo esse número aqui que o inverso desse. Todo esse número aqui vai ser dois, né, 2, um 1 sobre 2 elevado a 3. Tá? Então, é isso que significa. E olha só que interessante, pessoal. tá? Eu gosto sempre de trazer esses detalhes para fazer sentido para você. Observe que 2, tá? ou melhor, que 1, um, não é qualquer número elevado a zero. Se eu estou trabalhando com a mesma base aqui, é isso que eu estou trabalhando com 2 aqui. Então, 1, um, eu poderia escrever da seguinte forma, 2 elevado a 0. Concorda comigo? Sobre 2 elevado a 3. Olha só que interessante. 1 um sobre 2 elevado a 3, nada mais é que 2 elevado a 0 dividido por 2 elevado a 3. Isso aqui, aplicando aquela propriedade, observe que essa propriedade explica muita coisa. É por 0 menos 3. Isso aqui nada mais é que 2 elevado a menos 3. Olha só como tudo isso aqui faz sentido utilizando essa propriedade. Ok, pessoal? É isso que eu gostaria de trazer para vocês nesta aula. Tem mais detalhes. A gente vai trabalhar aqui com bases decimais e também com cubo e quadrado perfeitos. Tá ok? Fique aqui, pois a gente tem vários detalhes no decorrer da aula. Vamos aqui comigo. Bom, vamos lá. Ó, nada melhor que exercitar, né, pessoal? tenho aqui 1.350 elevado a zero. A gente já sabe que qualquer número é. elevado a zero nada mais é que 1. Um. Eu tenho aqui 2.000 menos 250 elevado a 13 mais 2 elevado a 1.000 e tudo isso está elevado a zero. Pessoal, a gente não precisa ficar perdendo tempo com essas continhas aqui, não. Se está todo mundo elevado a zero, esse resultado aqui é quem? 1, um, simples assim. Olha só, eu tenho aqui 1 um sobre 2 elevado a 3. Como é que eu poderia resolver essa continha aqui? Pessoal, isso aqui eu trouxe apenas para mostrar para você que eu poderia inverter essa continha aqui da seguinte maneira. 1, elevado, é, 1 sobre 2 elevado a 3, a gente até fez, né? Nada mais é que 2 elevado a zero por 2 elevado ao cubo. E isso aqui nada mais é que 2 elevado a menos 3, como a gente já viu anteriormente, tá ok? Eu nem tinha imaginado que tinha colocado a mesma questão aqui, mas foi uma forma de você enxergar também que essa expressão eu posso transformar em uma potência com o expoente negativo, tranquilamente. É bom a gente ver essa ida e essa volta sempre, tá bom? Então, eu tenho aqui ó, 5 sobre 7 elevado a 3. E aí, foi aqui que eu falei para vocês. Ó. Eu não posso chamar isso aqui, tá? eu não posso dizer que eu tenho aqui 5 sétimos elevado ao cubo, ou menos 3. Eu não posso falar isso, pessoal. Não posso. Por quê? Porque eu tenho aqui 5 dividido por 7 elevado a 3. Isso aqui é a mesma coisa que 5 vezes 1 sobre 7 elevado a 3, concorda comigo? E essa aqui é mais uma propriedade da divisão envolvendo é, os números racionais. Isso aqui a gente vê lá nos números racionais. Se eu tenho uma divisão, tá? a divisão ela pode ser transformada em um produto. Como? Ora, eu vou permanecer com o numerador e multiplico pelo inverso do denominador. Quem é o inverso de 7 elevado a 3? É 1 sobre 7 elevado a 3. Isso a gente viu lá nos números racionais. Se você não viu, assista essa aula, que é muito importante. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, pessoal, é quando a gente vence a divisão. A gente, com os números inteiros, a gente não pode dividir. É... Todos os números inteiros com qualquer número inteiro. Eu não posso fazer isso, nem sempre isso é possível, mas com os números racionais a gente vence essa, essa, essa é, propriedade, né? Na verdade, essa operação que é a divisão. Então eu tenho aqui, ó, é, eu já mostrei para vocês que o inverso eu posso transformar com expoente de número negativo. Então eu tenho aqui 5. Multiplicado por quem, pessoal? Multiplicado por 7. Olha só que interessante. Vou até fazer passo a passo aqui para a gente enxergar o que está acontecendo. 1 é 7 elevado a 0. E 7 terços, ou 7 terços, 7 elevado ao cubo, isso aqui nada mais é que 5 vezes 7 elevado a menos 3. Porque 0 menos 3 é igual a menos 3. Então, essa expressão poderia ser escrita assim também. Pessoal, isso aqui é apenas para a gente. Entender tá, o significado do expoente negativo. Entender também que quando temos uma potência no denominador, eu posso jogar essa potência para o numerador. Ela está lá no denominador, eu puxo para o numerador como? Invertendo aqui o nosso expoente, como eu fiz aqui, tá? Encontrando o oposto desse expoente. E aqui, como é que eu faria, pessoal? Olha só, é, eu tenho aqui 5 sétimos elevado a menos 2. Eu falei para vocês que eu posso deixar esse expoente positivo como? Ora, eu vou encontrar o inverso de todo esse número aqui. Isso aqui nada mais é que 5 sétimos, olha só, elevado a 2 positivo. O simples fato de inverter todo esse número aqui, o inverso de qualquer número é 1 sobre esse número, independente se é uma fração, enfim. Tá? Então, isso aqui como é que eu poderia resolver? A gente viu que 5 elevado a 2 e 7 elevado a 2 nada mais é que 5 elevado a 2 dividido por 7 elevado a 2, foi uma das propriedades que a gente aprendeu. Né? Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Olha só, eu tenho uma divisão de um número com uma fração. Então, eu vou repetir esse número e multiplicar pelo inverso da nossa fração. Então, eu tenho aqui ó, 7 elevado a 2 dividido por 5 elevado a 2. Isso aqui vai dar 49 dividido por 25. Ou, finalizando aqui, eu poderia também colocar da seguinte forma, ó, 7 quintos elevado a 2. Eu fui aqui no passo a passo, mas você com o tempo vai poder, tá? vai enxergar que basta eu inverter essa base aqui, ou seja, trocar o 5 por 7, isso se toda a fração estiver elevado ao expoente negativo. Como você viu aqui, a gente não pôde, tá? esse, esse resultado foi bem diferente desse aqui. Então, como está toda a fração elevada a menos 2, basta eu inverter a base aqui, pessoal. Estou invertendo a base, ou melhor... Que é a base da minha potência, né? Estou invertendo aqui a minha fração. Ó, o 7 foi para cima, o 5 ficou embaixo. E o meu expoente ficou como, pessoal? Ficou positivo. Eu consigo fazer isso quando toda a fração está dentro dos parênteses, tá? Ou seja, quando o expoente é, tem como referência toda a nossa fração. Aí eu vou utilizar os parênteses ali para dar, para indicar isso. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vem aqui que eu tenho muito mais detalhes para vocês. Pessoal, olha só a questãozinha do Colégio Naval. Ó. ó, questãozinha tranquila. Você vai ver que é tranquila se você lembra, lembrar, né? De algumas propriedades. Olha só, eu tenho aqui, a gente vai trabalhar muito ainda com, com é, quando o expoente tem aí uma dízima periódica. Eu vou trazer várias questões para vocês, tá? Só que olha essa questãozinha aqui. Ó, eu tenho toda essa expressão. Muita gente ficou perdendo tempo com essa expressão, mas não se ligou que aqui a gente tem um expoente zero. Ora, se o expoente aqui é zero, perceba que o expoente está aqui, ó, demarcando que toda essa expressão aqui está elevada a zero, tá? Então, ó, eu tenho aqui tudo isso aqui elevado a zero. Bom, então, eu posso transformar tudo isso aqui em 1. Um. Então, eu vou ter aí 1 um, e outra coisa. Eu vou transformar tudo isso aqui em 1 um, e 1 um está elevado a menos 7,5. Pessoal, se liga no seguinte, 1 um elevado a qualquer número tá? vai ser igual a 1. Um. Se esse número aqui for negativo, vai ser 1. Se esse número aqui for elevado a zero, vai ser 1, tá? 1 elevado a qualquer número é igual a 1. Esse detalhe também é muito importante. Então, perceba que eu estou trazendo vários detalhes no decorrer da aula, tá ok? Então, eu tenho aqui, ó, tudo isso aqui também vai ser igual a 1, não é isso? Então, eu tenho aqui 1 menos 1, um, que é zero. Pessoal, eu tenho 0 dividido aqui por um monstrinho aqui bem grande. E claro, isso aqui seria, teríamos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Eu teria aqui 5 vezes 8 elevado a 33, tá? Mas eu não preciso nem encontrar esse valor, porque eu tenho 0 dividido por um número. Bom, eu tenho certeza que embaixo não vai dar zero. Isso é a certeza que eu tenho, ou seja, eu não tem uma indeterminação ali, certo? Mas eu sei, eu tenho certeza que zero dividido por qualquer número onde esse número não é zero, essa divisão sempre vai ser zero, tranquilamente, porque zero dividido por um número, mas vou multiplicar por zero, zero vezes zero, zero vezes x vai ser zero, independente do número que seja que a gente coloque aí no lugar do x. Concorda comigo? Então, eu tenho zero por um número. Ou seja, toda essa expressão aqui, eu vou até marcar, ó, toda essa expressão deixa eu voltar aqui, ó. toda essa expressão aqui, pessoal, opa, agora sim, toda essa expressão aqui, ó, vou marcar em, em verde aqui, ó. toda essa expressão vai ser igual a zero, toda ela vai ser zero, então eu tenho zero multiplicado por um número, pessoal, eu não preciso perder tempo com esse número, porque zero multiplicado por qualquer número é zero, não é isso? Então, todo esse monstrinho aqui, que muita gente ficou perdendo a cabeça, perdendo tempo, é, foi, é, o resultado dessa conta toda é igual a zero Porque a gente aplicou a propriedade A gente lembrou que qualquer número elevado a zero é igual a 1 Veja como a questão ficou mais simples é, Quando a gente lembra das propriedades tá? Se a gente lembrar de algumas propriedades A nossa vida fica muito mais simples E eu vou mostrar isso para você no decorrer das nossas aulas Ok, pessoal? Então, vem aqui que eu vou trazer mais detalhes para você Bom, pessoal, olha só, é, questãozinha aqui, detalhezinhos interessantes, né? Deixa eu só diminuir isso aqui para você conseguir enxergar, deixa eu trazer para cá, aí, acho que agora vai, né? Então, deixa eu colocar aqui, ó, trazer um pouquinho mais para a nossa esquerda, beleza, então, olha só, é, eu tenho aqui, agora eu vou trabalhar com vocês com a base decimal, então, ó, quando elevamos ao quadrado tá? um número decimal, como tenho aqui dois exemplos, mas com essa explicação você vai aplicar aí com qualquer é, número decimal. Pessoal, quando eu elevo ao quadrado uma base que seja decimal, observe que o resultado, olha só que interessante, o resultado vai ser o quê? Vai ter o dobro de casas decimais. Vai ter o dobro de casas decimais. Então, por exemplo, esse número aqui ele tem uma casa decimal. Então, eu tenho certeza que a gente vai ter aqui, ó nas casas decimais, a gente vai ter duas casas decimais. Se eu tenho uma casa decimal aqui, então, eu vou ter duas casas decimais aqui no resultado. Se eu tenho aqui duas casas decimais, então, eu vou ter aí, ó, aqui estaria as nossas casas decimais, né? Estariam as casas decimais. Então, eu vou ter aqui quatro casas decimais. É assim que a gente trabalha com potências quando a base é decimal, tá ok. E porque eu tô falando isso para você não perder mais tempo? Observe que 3 vezes 3 é 9. Então, aqui ó, no último algarismo, o último algarismo desse nosso número, ele vai ser exatamente a nossa o resultado da nossa potência: 3 elevado a 2, claro, pegando a parte decimal ali, 3 elevado a 2 é igual a 9. E aqui pessoal, a gente completa com zeros simples. Assim, tá ok. Por exemplo, aqui a gente já colocou as quatro casas decimais: 11 vezes 11 a gente sabe que é 121. Vou colocar ele aqui, ó, no finalzinho, o 121, e completamos com os zeros. Então ficaria 0,0121. Beleza, outro detalhe muito importante que eu gostaria de compartilhar com vocês: a diferença dos quadrados de dois números consecutivos é igual ao dobro do menor somado a uma unidade. O que eu estou falando isso para vocês? Porque tem problemas de equações, por exemplo, que essa pergunta pode cair e você pode transformar, claro, se você lembrar, é transformar isso em algo bem simples. Quando eu digo que a diferença dos quadrados é de dois números consecutivos, eu estou falando isso. Ó. Vamos imaginar que o número 5 é, e o número 6... Ele está dizendo o seguinte, ó, que é, ele tá dizendo o seguinte, que a diferença dos quadrados de dois números consecutivos é igual ao dobro do menor somado com 5. Então se eu pegar aqui 5 elevado a 2, elevado ao quadrado, né? e 6 elevado ao quadrado, então, se eu quiser subtrair um do outro, então, eu tenho aqui 36, não é isso? Então, eu tenho aqui ó, 36 e aqui eu tenho 25. Então, se eu pegar 36 e subtrair de 25, isso aí vai ser igual a quanto, pessoal? Vai ser igual a 11, concorda comigo? Ele está dizendo o seguinte, ó, você não precisa fazer todo esse cálculo. Você pega o dobro do menor, o dobro de 5 é 10 e soma com 1. 2 vezes 5 é 10, 10 mais 1 é igual a 11, é o resultado. Tá? Só que eu gostaria de mostrar isso para vocês algebricamente. Ele está dizendo que o, um número, então vamos imaginar aqui, toda vez que eu quero chamar um número é, é, é, genérico, eu utilizo uma letra. Então eu vou dizer que aqui é um número n e o seu consecutivo, quem é? n mais 1. Ele está dizendo que a diferença dos quadrados desses números é igual ao dobro do menor mais 1. Vamos ver se isso é verdade. Então, olha só pessoal eu tenho aqui ó quadrado de n é n ao quadrado, quadrado de n mais 1 isso aqui nada mais é que n mais 1 multiplicado por n mais 1 é muito interessante a gente enxergar dessa forma tá então tem aqui a propriedade distributiva n vezes n n vezes 1 então isso aqui vai ser n ao quadrado mais n e agora 1 vezes n que é igual a n e 1 vezes 1, que é igual a 1. Então, ficou meio apertado aqui, mas a gente consegue enxergar aqui. Ó. Então, eu tenho aqui n ao quadrado mais 2n mais 1. Tá, pessoal? Então, isso aqui, essa expressão, eu poderia trocar... Olha só o que eu estou fazendo aqui. Ó. Na realidade, eu... esse número aqui é só o... o número maior elevado a 2. Então, isso aqui menos o menor ao quadrado, ou seja n ao quadrado, observe que eu poderia subtrair ó, n ao quadrado com n ao quadrado. Isso aqui vai dar zero, certo? Então sobraria quem, pessoal? Sobraria aqui ó, 2n, 2n mais 1. Então eu estou agora escrevendo algebricamente, mostrando para você que isso aí é verdade tá? e é, facilitaria a sua vida dependendo do problema. O dobro do menor mais 1. Isso aí nada mais é que a diferença do quadrado de dois números consecutivos. Tranquilo? Pessoal, vem aqui que eu tenho mais detalhes para vocês. Quadrado perfeito. A potência gerada pela multiplicação de um número natural qualquer por ele mesmo, a gente chama, pessoal, de quadrado perfeito. A gente vê muito isso aqui é, na raiz quadrada de um número. Né? Quando é que um número tem uma raiz quadrada? Como é que a gente faz isso? Olha só, se eu tenho zero vezes zero, isso aqui é zero ao quadrado, que é zero? 1 vezes 1 é 1 ao quadrado, que é 1. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, que é 4. E assim sucessivamente. E eu fiz questão de elencar aqui do 0 ao 9, porque são todos os algarismos que a gente tem no nosso sistema de numeração decimal. Concorda comigo? Bom, sabendo disso, e é um detalhe que a gente vai trabalhar na radiciação, pessoal, eu posso tá, calcular a raiz quadrada, por exemplo, de 4, que a gente sabe que é... Um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 4, e esse número é 2, tá? Então, esse índice aqui nos informa quem é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes, esse índice aqui é o 2, qual o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes vai ser igual a 4? É o 2. Qual é o número multiplicado por ele mesmo duas vezes vai dar 9? Bom, a gente sabe que é o 3, a gente consegue enxergar elencando aqui todos os quadrados perfeitos, tá? Então, com isso, olha só que interessante... Eu tenho certeza, pessoal, se eu quero calcular a raiz quadrada de um número, se esse número terminar com 2, 3, 7 ou 8, olha só que interessante. Eu já sei que esse número ele não tem uma raiz quadrada tá? perfeita, ou seja, um número inteiro. Por quê? Porque observe que todos os números aqui que eu elenquei com todos os algarismos, que vai de 0 a 9, qualquer número vai terminar com 0 ou com 9, certo? Então, ó, qualquer número... Que, é, para ser quadrado perfeito, ele tem que terminar com 0, com 1, um, com 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4 ou 1, um, como a gente já falou aqui. Então, observe que o 2, 3, 7 ou 8 não aparecem aqui. Então, eu tenho certeza que não existe tá, a raiz quadrada de um número que termine aí com 2, ou com 3, ou com 7, ou com 8. Não existe. Por exemplo, 28, 32... 43, 57... Se você viu que terminou ali com algum desses números aqui, então, você já sabe que não tem raiz quadrada. Agora, será que existe o cubo ou a raiz cúbica desses números? Aí é um outro detalhe que a gente vai ver no próximo tópico aqui. tá ok, pessoal? É um outro detalhe que eu gostaria de trabalhar com vocês. Eu até anotei aqui para não esquecer. Pessoal, em relação ao zero, eu vou ter raiz quadrada quando quando o nosso é, número, por exemplo, eu tenho aqui o, as potências de 10. Se eu tivesse aqui 100, tem a raiz quadrada de 100? Tem, que é quanto? 10. Eu tenho a raiz quadrada de 1000? Não, não tenho. E por que eu não tenho? Olha só que interessante. Quando eu tenho aqui um número, tá? Ímpar, eu não vou ter aí a raiz quadrada desse número, tá? Quando termina com zero, número ímpar de zeros, tá OK? Então, ó, eu só vou ter a raiz quadrada de um número é de uma potência de 10, se essa quantidade de zero for par. Então, aqui, ó, temos dois pares, tá? ou dois zeros, né? que é uma quantidade de par. Se eu tivesse aqui ó, o número 10.000, 10.000 tem quatro zeros, que é um número par. Então, esse número, com certeza, vai ter uma raiz quadrada, tá? Diferente do que a gente vai ver agora com o cubo perfeito. O que seria o cubo perfeito? Quando eu tenho aqui a multiplicação de um número natural, eu até coloquei aqui por ele mesmo, né? É, a potência gerada pela multiplicação é, de um número natural qualquer por ele mesmo, três vezes, tá? Então, 0 vezes 0 vezes 0 é 0 ao cubo, tá? Isso aqui seria, no caso, o cubo perfeito. Eu acabei... É a questão do copiar e colar, né? A definição é parecida, só que agora tem um cubo perfeito. Pessoal, olha só que interessante: 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1 ao cubo, que é 1. 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao é cubo, que é 8. E assim, ó, vocês conseguem enxergar outro detalhe: que é, eu vou ter sempre, eu não posso dizer, tá? Que quando o número termina com tal algarismo, ele não tem é, a raiz cúbica. Não posso falar isso. Por exemplo, a raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 8 a gente sabe que é igual a 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, é igual a 8. Tá? Então, é, observando isso aqui, é fácil enxergar que os números, tá? o, o, quando eu quero calcular a raiz cúbica de um número, é, eu posso ter no final desse número qualquer algarismo. Pode ser o 0, pode ser o 1, pode ser o 2. Ó, ó, veja aqui, ó, pode ser o 2, pode ser o 3, pode ser o 4, o 5. O 6, o 7, o 8 e o 9, pessoal. Olha só que interessante. Então, eu não posso apenas olhar um número. Olha, ele terminou aqui com 4. Ele terminou com 4, então ele ainda vai ter uma raiz cúbica. Não posso falar isso para o cubo perfeito, tá? Não posso falar. Para raiz quadrada, eu posso. Para raiz cúbica, eu não posso, tá ok? Então, é... O cubo perfeito ou o quadrado perfeito, eles sempre vão ter a raiz quadrada, o quadrado perfeito, e a raiz cúbica, que é o cubo perfeito. Vou ter um número inteiro, tá? Que fique bem claro isso. É, pessoal, é, é interessante a gente enxergar esses detalhes, tá? Então, ó, o cubo perfeito pode terminar com qualquer algarismo. Foi a informação importante que eu tinha para vocês. E um outro detalhe, em relação aos nossos zero Se eu tenho aqui é, a raiz cúbica... De uma potência de 10, que tem aí, pessoal, dois zeros. Eu vou ter esse número. Qual é o número multiplicado por ele mesmo? Três vezes que vai dar 100. Eu não vou ter. tá? Eu só vou ter, só vai ser possível isso, quando essa quantidade de zeros for um múltiplo de 3. Tá? Por exemplo, se eu tiver aqui três zeros, se eu tiver seis zeros, se eu tiver aí nove zeros, todos esses números são múltiplos de 3. Tá? Se eu tiver um número par aqui. Aí, isso já não vai ser possível, tá? Ou melhor, desculpem, par não, porque o par é com relação à raiz quadrada, né? Se eu tiver aqui um número que não seja múltiplo de 3, tá? Porque o 6 é um número par, né? Então, se, que não seja aí um múltiplo de 3, por exemplo, se eu tivesse aqui é, o 100, né? Que deu aí 2, né? Então, ó, 2 zeros. Se eu tivesse aí 4 é, zeros, como o 10 mil. Se eu tivesse aí 5 zeros, pessoal... Esses números, essas potências de 10 não possuem raízes cúbicas, tá? Raízes cúbicas. Esses números não possuiriam raízes cúbicas. Essa é a informação que eu gostaria de trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula e espero vocês também na próxima aula. Deixo aqui meu muito obrigado, curta o vídeo se gostou e também se inscreva no canal caso não seja inscrito. Vejo vocês na próxima aula. Até mais!